Tenho dois, dois sentimentos em relação às redes sociais, por um lado, existe esta alienação de pessoas, em que parece que a necessidade de haver um likes e de haver um, comentários e haver interação online para dar valor a alguma coisa que funciona tanto nos perfis individuais como em perfis profissionais. Uh, existe esta exasperação, é verdade. Há pessoas que levam isto a um completo limite um, e aumentam isto de uma forma que, que quase, para mim, que, que é inexplicável para mim. Não é? Na minha geração, eu acho que não, toda a gente pensa que, que é um exagero. Gerações mais novas que já nascem uh, predispostas a, a este mundo digital Uh, para eles é super normal estar a fazer assim, nos monitores, uh, até já na televisão, já, já fazem isto. Uh, portanto, uh, na nossa geração, nós ainda estamos aqui neste, no, no limiar, estamos no limbo de quando entrou a internet e quando entrou as redes sociais, ainda estamos todos, todos aqui nesta parte, do, ainda nos lembramos de quando ainda não existia e, e, e agora estamos a passar pelo, pelo momento em que, em que sabemos que ela existe e temos que saber. Uh, lidar com ela. Portanto, redes sociais uh, têm esta... há pessoas que levam a exagero, há outras pessoas que sabem usá-las. Uh, para mim, ela no início foi bondosa, não posso dizer que não, uh, não sei se foi porque uh, no início também não, não sabia muito bem como é que havia de usar em relação a, a nível profissional para eu mim, sempre fui muito mais profissional, que as pessoas conseguem, vão muito mais, uh, uh, um, põem muito mais delas ne, online, não é? porque, porque acham que uh, para ser bem e estar sempre bem, e, e ter mais likes e etc., que é o que estávamos a, estávamos a falar agora, um, eu puxei mais para a parte profissional, usei mais de, das redes sociais para a parte profissional. No início, no início fazia um bocado de confusão e, e não tinha a certeza se estava a ir um pelo caminho certo porque era tudo muito uh, novo, uh, mas, uh, por exemplo, o Instagram foi, fez -me, foi, me deu o maior salto profissional nos últimos anos, dizendo, uh, em relação à, à, à relação interpessoal. No Instagram, por exemplo, eu não senti isso porque existia ainda a noção de comunidade. Eu tive a experiência de ver os eagres de Portugal, não é? os eagres de várias cidades, etc., onde havia um desenvolvimento de comunidade muito grande. E nós encontramos, fazíamos encontros onde conhecíamos as pessoas com quem falávamos todos os dias e e com quem realmente partilhávamos durante durante horas a fio, não é? Muitas vezes a mandar trocar comentários e, e etc. Um, mas uh, tudo o que é bom, às vezes, também... A rede social depois, entretanto, mostra-nos que não é só uh, coisas boas, não é? Uh, portanto, essa parte da comunidade foi muito boa e sempre que existe este desenvolvimento de comunidade, em relação às redes sociais é muito positivo é, uma, é algo mesmo muito positivo e que infelizmente foi trabalhado no início e agora está cada vez a, a, a pender mais a, a desaparecer tem a tendência a desaparecer um...